Ó oh, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição 11 hoje, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Uma lição muito maravilhosa, hoje no seu texto áudio está em Gálatas 5, 22. Gálatas 5:22 nos diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tá? Esse é o nosso texto áureo aqui, Gálatas 522 e vamos para nossa verdade aplicada. Diz assim, é fundamental após a conversão andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia, tá? Essa é a nossa verdade aplicada, maravilhosa verdade aplicada, que nos convida a andar em Espírito, ok? E nós temos três objetivos, apresentar a importância do fruto do Espírito, expor a necessidade de produzirmos frutos e compreender que devemos frutificar em toda boa obra nossa, nosso texto de referências tem Gálatas 5, versículos 13, 14, 16 e 22. Ok? Então você pode ler e, antes de prosseguir, aliás, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã que está aí, se inscrever no nosso canal se ainda você não se inscreveu. E deixar seu like, sua curtida, seu joinha aí. Ok? E também, né? Tem um sininho do lado superior, você pode clicar nele para receber as notificações quando é lançada a nova lição, OK? E compartilhe com quem é possível também, né? Compartilhe com as pessoas para que tenha mais acesso a este conhecimento. Então vamos lá, introdução. Estudaremos na presente lição que o mesmo espírito que concede os dons espirituais também quer produzir em nós as qualidades do caráter de Cristo, para que sejamos conforme essa imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus, tá? Isso é muito importante, interessante aqui, nos percebermos, tá? Que o Espírito Santo que já está em você, porque você aceitou Jesus, esse Espírito, tá? Ele quer produzir em você as qualidades do caráter. Agora, isso não é automático. Já nós vamos ver durante a lição, tá? Que Deus quer, tá? Só que aí eu também tenho que querer, tá? Então, vamos na parte 1 Isso é o fruto do Espírito. São três subdivisões. Jesus nos escolheu para dar darmos frutos. O fruto do Espírito nos faz parecer-se um Cristo... E Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Então, o mesmo Espírito que aplica nos discípulos de Cristo, na né, obra salvífica, concede o poder de anunciar o Evangelho, concede dons espirituais também produz né, nos mesmos o fruto com as qualidades do caráter de Cristo. São elementos do mesmo fruto, tá, como se fossem gomos, da mesma fruta, né? Eu coloquei aí uma tangerina, né? Aí, tá? Só para você perceber, tá? É uma fruta, né? É uma tangerina, só que tem vários gomos, ou seja, várias partes, tá? Assim também, não se é apresentado, né? O fruto, é, no singular, coloca o fruto, ou seja, é um, tá? Só que são várias virtudes que esse fruto tem, vários gomos, ok? Ok? Bom, Jesus nos escolheu para dar os frutos. Andar no Espírito aponta para outro percurso e também para uma nova realidade de vida. Olha só. Andar no Espírito aponta para outro percurso. Tá? Ou seja, uma nova realidade. Os frutos, resultados da atuação do Espírito Santo, na vida daquele que se entrega a Deus. Afinal, Jesus espera que nós, seus discípulos, sejamos frutíferos para o reino de Deus, tá? Então, lembra que Jesus disse que as palavras que eu vos digo são Espírito e vida, tá? Então, como é que o Espírito Santo vai produzir em nós frutos, resultados, né? Se nós lermos a palavra. Tá? Jesus disse as palavras que eu vos digo são espírito e vida tá? ah, não é só aceitar Jesus e esperar agora que o Espírito Santo faça algo não, eu tenho que trabalhar em mim tá? lembra de Romanos 12 daqui a pouco nós vamos falar lembra? versículos 1 e 2 transformai-vos se você se transforma pela renovação do vosso entendimento tá? então os frutos resultados da atuação do Espírito, né? o Espírito vai agir mediante a sua palavra, tá? Então, o fruto do Espírito é demonstração é, do Espírito na vida do crente. Devemos nos lembrar de que o caráter e as ações de Cristo são o um exemplo de santidade que Deus deseja implantar na vida do crente através da, da atuação do do Espírito Santo. É como é que né, eu vou é, perceber, tá? Como é que eu vou entender o caráter? Né? Devemos nos lembrar do que o caráter e as ações de Cristo são sempre santidade. Então, como é que eu vou implantar na minha vida o caráter e as ações de Cristo? Bem simples para você, tá? Primeiro, leia essa Escritura, e perceba o que Jesus pensa, né? Como Jesus pensava, tá? O que ele sentia e o que motivava as ações de Jesus. Paulo nos recomenda, eu citei já Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que, né? Saibais com a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor, tá? Transformai-vos, né? rogo vos pois, irmãos, é né? assim que começa, né, Paulo? rogo vos né? é, Pela compaixão de Deus, né? Então, aí em Filipenses, tá? Eu vou só aqui ler para vocês, tá? É que Romanos, né? Capítulo 12 versículo 1 tá? Diz assim, rogo vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, primeiro, começa assim, tá? No consciente. Eu vou ler, eu vou procurar conhecer o que Jesus falou, porque o que ele fala me mostra o que ele pensava, tá? Aí disse e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Tá? Eu vou absorver tá, o conteúdo, né? isso que eu curto racional, é com minha razão, eu absorvo o conteúdo, tá? E depois que eu absorvo esse conteúdo, né? Eu vou trabalhando o meu próprio entendimento com essa palavra, tá? Então, eu percebo o que Jesus pensa, o que ele sente e o que motiva as ações de Jesus. Filipenses 2:5 diz que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação de amadurecimento na vida do crente, influencia nosso relacionamento, Olha isso aqui é lindo demais. Por quê? Se uma pessoa está tá, é, em conexão com Deus, tem comunhão, bom relacionamento com Deus, esse relacionamento né, com Deus, vai trabalhar nele, vai gerar nele um relacionamento bom tá, com Deus, que é a caridade, gozo e paz. Então, o nosso relacionamento com Deus gera esses três frutos, a caridade, que é o amor, gozo e paz. E quando nós estamos de bem com Deus, João disse, né? quando nós amamos a Deus, que não o vemos, podemos amar também aquele que vemos, tá? Que é os outros, né? A longanimidade, vem esse fruto agora, a longanimidade, benignidade e bondade que nós capacitam para ter os bons relacionamentos com o próximo. E também, né? É, quando estou de bem com Deus, estou de bem com o próximo, eu estou de bem comigo mesmo, né? aí eu tenho como fruto na minha vida que vai se desenvolvendo a fé, a mansidão e a temperança, tá? É, não necessariamente que seja nessa ordem, tá? Pode começar, né? Eu né, alimentando a minha fé, né, trabalhando a minha mansidão e temperança e a longa de a dignidade e de bondade e, né, e ir reverberando para paz, gozo caridade, tá? Importante que esses três esses três pontos, vou dizer assim, de Deus comigo, de eu com meu próximo e de a minha pessoa, com minha própria pessoa, devem estar em bom relacionamento. Então, vamos expandir aqui na unidade 2 ou na parte 2 tá? Nosso relacionamento com Deus, amor, a maior de todas as virtudes, gozo, a alegria que emana de Deus e o três, paz, uma condição necessária para florescermos em união. Bom, é, eu volto aqui, mas vamos lá. 2.1 nos diz assim, na tríade da divisão dos no, das nove virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, a primeira é o nosso relacionamento com Deus, composto por caridade, gozo e paz. Justificam-se assim que o Espírito Santo tá, aloca o amor de Deus em nossos corações, a alegria dele, nossa alma, e a paz que emana né, do, dos céus em nossa mente, tá? É, vamos ver aqui, então. Uh, entendemos sim, que é o amor aparece, em primeiro lugar, na relação das virtudes, pois nenhuma das outras virtudes, o fruto do Espírito, é possível sem amor, tá? Só lembrando fazendo uma observação aqui, tá? Quando fala fruto do Espírito, está nos mostrando claramente que não é um fruto do meu esforço próprio. As obras da carne são resultados dos meus recursos naturais, tá? Das minhas ações naturais. Por mais boas que sejam, as minhas ações naturais não provocam Tá? o impacto que tem a ação do Espírito sobre a minha vida. O então, fruto do Espírito é a ação do Espírito tá? agindo, o Espírito Santo agindo por mim. Aí o impacto é muito bom. Então, aqui no 2, entendemos que o amor aparece em primeiro lugar na relação. Né? É, veja que Romanos 5, 5, tá ele diz, o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entenda, meu amado irmão, minha irmã, você tem o amor de Deus em teu coração. Quando você aceitou Jesus, foi derramado, não foi pingado, né? nenhum pingo de amor, foi derramado o amor em teu coração. Tá? Então toma consciência disso e viva isso. Semana passada falamos sobre o amor Gozo, alegria que emana de Deus. A palavra grega, kara, tá? que traduzimos por gozo, satisfação, alegria ou deleitar, é, esse termo bíblico não constitui uma alegria originária das coisas terrenas, todavia do correto relacionamento com Deus. Tá? E observação para você, tá? a pronúncia é cara mesmo, tá? Cuidado com estar falando na escola bíblica, chara, não é chara, tá? Cara, tá? Ok? É, então, a alegria, o gozo aqui, a satisfação, é resultado da ação sobrenatural do espírito, tá? Quando nós estamos em relação com Deus, um correto relacionamento com Deus. Paulo nos adverte, que devemos nos alegrar no Senhor. Perceba que essa alegria não é por um fator externo, tá? seja um carro, uma casa, ou qualquer outra coisa, tá? que seja material. né? Não é a minha alegria por essa coisa material, mas sim por algo que não é palpável. Né? É algo que vem de Deus, alegrai-os no Senhor. Que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fonte. Essa virtude pode ser traduzida como ficar extremamente contente, né? Propriamente, a consciência da graça de Deus, Ah, tá? Isso é o segundo Strong, né? Eu achei muito lindo isso. É aqui que Strong coloca para nós, tá? Que é a virtude de extremamente contente, né? E propriamente, a consciência da graça de Deus. Olha que é, strong né, no, no seu leste, quando você está abrindo os olhos, né? Que a nossa alegria é quando nós estamos conscientes da graça de Deus. Quando eu fico consciente que eu, tudo que eu tenho eu não merecia é graça e é favor e é presente de Deus, eu me alegro, tá? E indo para o latim, tá? Deleitar, né? Que uma das traduções de cara é deleitar. No latim, é delectare, e literalmente é acariciar ou atrair com afagos. Então, estar consciente da graça de Deus é você estar consciente do carinho que Deus tem por você. Olha só, Deus fazendo afagos em você. Né? Perceba isso, desfrute, tenha consciência que Deus. Te ama e se alegre no Senhor. Paz é uma condição necessária para florescermos em união. O termo paz tem sua raiz na palavra grega erene, tá que significa concórdia, harmonia, reconciliação. Assim, a paz que o fruto do Espírito proporciona está bem distante da paz que o mundo almeja. Olha só, Jesus disse em João 14, 26... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Tá? Não vou dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Então, o mundo tem uma qualidade de paz, nós temos outra qualidade de paz. Tá? A nossa paz excede todo entendimento. E eu achei muito lindo é, a questão no grego, tá? É Irene, é, né? É, mas no hebraico, é uma palavrinha bem conhecida também por você, que é shalom. Tá? E shalom, né, no hebraico, é completude, olha só que é lindo, prosperidade, saúde, bem-estar né, é, e também né, livre de culpa. Olha só o que, que é paz, shalom, tá? Por isso, estamos dizendo aqui que é fruto do relacionamento com Deus. Uma ação de Deus na nossa vida que nós permitimos que Ele vai agir na nossa vida, tá? Quando nós lemos a sua palavra, vai vir a completude, a prosperidade, a saúde, bem-estar, vai vir a libertação de culpas, shalom, tá? a paz que excede todo o entendimento. Nosso relacionamento com o próximo, longanimidade, suportando as contrariedades do próximo, benignidade, o amor mostrando compaixão, bondade, a destreza do amor. É notório que a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo visa não apenas a edificação e aperfeiçoamento do mesmo, mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o próximo, né? Lembra os três pontos: é relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e é relacionamento comigo mesmo, tá? Agora estamos vendo com o próximo aqui. Longanimidade, né? suportando as contrariedades do próximo. Né? Então, se bem observado na Bíblia, a longanimidade tem a definição de paciência, tolerância e constância, tá? Então, não é, ser, não é exagerado afirmar que ser longânimo é suportar a má conduta dos outros, tá? É contra nós, sem sermos dominados pela ira, explosões de raiva, sentimentos de vingança. Olha só, tá? como é bonito aqui é, esse texto, né? Porque se o Espírito Santo está trabalhando em nossa longa animidade, até podemos nos irar, mas não pecar. Iraiva se não pequeis, como é que eu me ir e não pego? Quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida a longanimidade, tá? É, assim, eu vou pegar o modelo de Cristo que nós dissemos anteriormente. Eu vou ler lá como é que Jesus se comportou, o que que ele pensou, o que que Jesus olha, o que que ele sente, tá? Quando está passando assim momentos de adversidade com o próximo. Por exemplo, quando as pessoas estão cuspindo no rosto de Jesus, estão dando murros no rosto de Jesus, estão chicoteando as costas de Jesus, coroa de espinhas, pregadas, suas mãos são pregadas. E aí? Aí você vai pensar, tá? Como é que Jesus, ele olha para essas pessoas? E o que que ele pensa? Tá? Jesus sempre pensa o quê? A palavra. Ah, isso é muito lindo. Porque Jesus já está vivendo a palavra. Ele está mostrando para nós que é possível, que é possível enfrentar qualquer situação adversa, inclusive a morte, fundamentado na palavra de cabeça erguida. Em nenhum momento Jesus é uma vítima lá na cruz. Jesus ele é autor, tá? Ele é o agente, tá? atuante nesse cenário. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu adoro. Ele olha para aquelas pessoas e tem um sentimento de dor para aquelas pessoas. Olha só, a compaixão, né? Jesus olha para aquelas pessoas e disse: meu Deus, né? Eles não sabem o que fazem, tá? Essa visão, tá? E isso, aí vem a longanimidade, se você conseguir olhar as pessoas que te machucam com esse olhar de Jesus de que essa pessoa está fazendo porque está fazendo o que está fazendo com você nada mais é porque o que ela pensa pensa que está certo mas ela não sabe o que faz tá ela está agindo por impulso né então aí a longanimidade manifesta e a ira a explosão de raiva não vem, né? pode se irar, mas não vai pecar. Benignidade, o amor mostrando a compaixão, a benignidade na vida do crente torna uma testemunha do amor de Deus. No grego é kerskotes, tá? É longanimidade, tá? benignidade, bondade. Tá? Essa palavrinha também tem essa tradução de longanimidade, tá? Este pensamento se faz em virtude de o perdão ser do maior desafio na vida do cristão, pois provoca abdicar do nosso eu. Não se abrir mão, né? É, agora, aqui é importante você entender que quando Deus nos impede para abrir mão de algo é porque tem algo maior para nos dar. Eu não posso pegar algo melhor se eu fico com aquilo que é bom. Lembra que o bom é inimigo do melhor. Então, eu abro o mal do que é bom para ganhar o melhor. Então, beneficiar o todo é melhor do que beneficiar a parte. Como assim? Se uma parte do teu corpo está doente, está enfermo, tá? Vamos dizer que aqui esteja com a ferida, tá? E vou ter que colocar, né? O, o, o, algo oxigenado, ou ter que fazer limpeza, talvez vai doer. Mas esse tratamento, dessa parte, é para beneficiar todo, ok? Então, aí eu vou abrir mão né, de não sentir dor por eu fazer o curativo, mas isso é em benefício de todo o corpo, tá? Então, é melhor beneficiar o todo do que beneficiar somente a parte, tá? Então, eu abro mão né, é, de não sentir dor aqui, vou, vou sentir a dor agora, né, quando for tá? mas isso é para o benefício. Tá? Quando a gente pensa que a linda dor tem um benefício, tem um prêmio, a gente passa melhor esse momento. Bondade é a destreza do amor. Uma coisa é desejar fazer o bem, outra é concretizá-lo. Quem possui essa virtude é uma benção para os outros. O que destaco nessa virtude do Espírito é que aquele que a possui em sua vida é bem-aventurado, né? Provérbios 14, 14 diz, o homem bom será recompensado, tá? Isso é muito bonito, isso é a Neveí, tá? O homem bom será recompensado, né? Nós estamos mostrando que é, a lei da semeadura tá? é certa. Se você pratica a bondade, se você beneficia as pessoas motivado pelo amor, tá? olha, tenho certeza, talvez não da mesma pessoa, mas de outra pessoa, vai ver resultados positivos. Amém? Deus te abençoe, meus amados. Nós terminamos aqui, apresentamos a importância do fruto do Espírito, Espírito, Vamos à necessidade de produzirmos frutos e compreendemos que devemos frutificar em toda boa obra. Mais uma vez, convido você a compartilhar esse canal, esse link, tá é, deixar seu joinha, se inscrever se ainda não se inscreveu. A paz do Senhor, meus amados, minha oração e é que vocês possam né é, dar uma escola bíblica fantástica, tá com aquilo que vocês já conhecem, somando com este conhecimento. Paz do Senhor, Deus vos abençoe.